Muito bem, gente, é muito bem, professor Boina está de volta aqui com você, né? É, muito bem, aquele abração todo especial aos em, meus amigos, né? É, aos meus amigos que estão coligados aí com o meu canal e também a você cliente, né? É, cliente do professor, né? Você que tem as suas rádios aos meus cuidados, tá bom? Hoje nós vamos configurar o painel Seja Hosting, da empresa Seja Hosting, aquela empresa, né? Uma das empresas que nós trabalhamos, por sinal, muito boa, né? É um painel simples de lidar, ótimo é, painel para trabalhar e que hoje muita tecnologia, muita coisa, né? Tem pessoas que não, não, não dá conta, né? É, não dá conta do recado, né? Esse aqui é simples e bom e barato, Tá bom? Se você está aí assistindo a minha videoaula pela primeira vez, é, se você gostaria de ter uma rádio online, né? é, para você ter uma, uma ideia, né? é, o sinal deste, deste stream aqui é apenas R$ 30,00 com manutenção. Né? Chega de você comprar esse sina, é, sinal de stream aí das empresas e elas não te dão atenção. Né? Aqui você tem... De segunda a sexta-feira, das nove da manhã até as, as 18 horas, você tem assistência técnica, né? Deu problema aí? Bate um zap para cá que nós atendemos você com o maior carinho, com maior dedicação, tá bom? Vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos trabalhar, né? Vamos configurar um painel aqui da, da Seja Hosting para os nossos clientes, né? Entender como é que se faz o negócio, tá bom? Vamos lá, vamos abrir aqui. Já temos aqui o stream. Da seja, seja Hosting, né? Muito bem. Você vai é, receber, evidentemente, a senha e o endereço do seu stream. Na hora que você abrir aí, vai estar desse jeitinho aqui, tá bom? É, vai estar desse jeitinho aqui. Inclusive, você pode reparar aqui que está desligado, né? Desligado. A primeira função que você tem de fazer é clicar aqui. Para ligar, né? É Aí você vai clicar aqui, você vai ver que deu aquele, aquela, é, aquela marcação em vermelho lá Que não pode ser ligado porque não tem música nenhuma é, O professor já fez isso especialmente para te mostrar aí Para você não entrar em confusão depois Aí você vai vir aqui ó, anunciar música, não, gerenciar música né? Eu não tomei café hoje, <risos> eu estou lendo tudo errado aqui né Vamos lá, primeiramente vamos colocar alguma coisa lá para eles permitir que a gente comece a configurar, né? Tem que colocar pelo menos uma música. Vamos clicar login aqui. Vamos lá. Abrimos aqui, né? É esse, essa parte do DJ. Para quem não sabe, né? Essa parte aqui, você vai jogar a música aí do seu computador direto para a nossa central lá em Belo Horizonte, né? Muito bem, vamos minimizar aqui. Primeira coisa que você vai fazer é aqui, é... deixa eu ver aqui, cadê a pastinha? Vamos aumentar, porque a nossa pasta sumiu aqui, né? É, vamos lá, aumentar de novo. Lá em cima, né? Isso. Agora, agora sim, criar uma pasta aqui embaixo, do teu lado esquerdo, ó. Criar uma pasta. Vamos ver qual que é o... Eu, inclusive, eu estou usando esse stream aqui, que é um dos nossos novos clientes, né? É a Rádio Bálsamo de Gilead. Eu vou só colocar a rádio aqui, né? Que não é, esse nome é meio complicado de ficar escrevendo. E eu estou sem os óculos. É, eu estou gravando agora 8h20 da manhã. Meio apressado, né? Que estou com muito serviço. Mas vamos explicar direitinho, né? O pessoal merece. Vamos lá. Rádio. Só vou colocar como rádio Depois o pessoal da Rádio Balsamo de Gilead Vocês renomeiam se vocês quiserem né? É, clicar ok Pronto, criamos uma pasta lá Com nome rádio E essencialmente precisamos criar outra Ah sim, é, criamos a pasta Atualizar Você não esquece de clicar aqui Pronto, agora vamos criar outra Outra pasta Que vai precisar Colocar vinhetas. Vinhetas. Clica OK. Agora atualiza de novo aqui. É necessário atualizar, viu, gente? Não deixa de atualizar, não. Muito bem. Agora, é, vamos clicar na pastinha rádio. Que nós precisamos aí pelo menos de umas três ou quatro músicas para poder iniciar é, o painel, né? Olha só, presta atenção nesse detalhe aí Que depois, se você não prestar atenção Vai dar muito problema Presta atenção agora ó. Enviar músicas Vamos sair desta Desta parte aqui Meu computador é um computador de trabalho Então está meio bagunçado Como diz, né? a casa do pintor é sempre sem pintura né? Mas é dessa maneira que funciona Não tenho tempo de cuidar do meu próprio, Das minhas próprias máquinas Nós temos umas músicas aqui Vamos lá na letra A. Geralmente temos umas músicas aqui boas, é, somente para teste, né? Só para testar. É, deixa eu ver aqui. Adilson Silva, que esse aqui não tem direitos autorais, não vai me pe pegar no direitos autorais depois, né? Vamos colocar aqui a, a internet. A Isso, já está entrando lá no DJ, ó você pode prestar atenção aí. Ah, as músicas tem que estar tá sempre em MP3, viu gente? Sempre, sempre, sempre em MP3. E agora um pequeno detalhe, você, é, de preferência, você renomeia todas essas músicas e tira qualquer tipo de tracinho ou qualquer tipo de acento. É, o DJ não aceita músicas com acento e nem tracinho Porque senão ele vai bloquear lá do outro lado, né? Ele vai bloquear lá do outro lado Eu vou colocar um exemplo aqui Eu acho que essa aqui não vai dar bloqueio Mas você renomeia antes Eu já não renomeiei pô, é, é de propósito mesmo Vou colocar essa aqui Vou colocar mais uma aqui que eu sei que vai bloquear Deixa eu ver aqui se eu acho Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que eu já tenho certeza que vai ser bloqueado. Fica mais fácil, né? Ficar procurando, é complicado, né? É, Ele tá vazando um pouquinho de áudio. A minha mesa está captando uma, uma rádio aqui que tem do lado. Tomara que não, não, não dê captação do som para me bloquear depois nos direitos autorais, né? É, todo o trabalho que a gente tem depois é perdido, né? Por causa da, dessas emissoras aí que entram na, no equipamento dos outros, né? É, vamos lá, vamos aproximando o microfone Que aí já impede disso entrar aqui Deixa eu ver aqui é, Música sertanejo Deixa eu ver ó, se tem alguma coisa aqui que dá bloqueio Amado Batista, Milionário José Rico Isso aqui geralmente costuma dar bloqueio é, Por causa dos assentos vou colocar aqui, Milionário José Rico Vamos lá, vamos ver se esse vai dar bloqueio, ó Olha aqui, gente, ó. Isso aqui vai dar bloqueio, tá vendo aqui, ó? Esses assentos aqui, ó. Isso aqui vai dar bloqueio lá do outro lado. Por isso que eu aconselho não, né? Eu já aviso você, você que é, principalmente você que está vendo essa videoaula pela primeira vez, é, antes de você colocar suas músicas no DJ, renomeie ela, todas elas, tirem os assentos, tirem os C cedilhas, é, somente renomeie ela com o nome. O nome sem assento e sem cedilha, que o nosso DJ não aceita isso, né? Vamos lá, vamos é, é mostrar para você como que vai, vai ficar lá com o bloqueio. Ó, atualizar, evidentemente vai ter que tirar isso aqui depois, né? Agora vamos lá do outro lado. Eu já vou construir a outra parte lá para o pessoal ver como é que faz. Aqui você vem gerenciar playlist. Quando é a primeira vez que você entra, né? Aqui eu vou colocar aqui, nova pasta, nova playlist. Eu vou colocar aqui, rádio de novo, né? Rádio, de novo. Depois, se o pessoal quiser renomear essa pasta, eles renomeiam, né? Do, da rádio de Gileade. Olha aqui, ó. Aqui tem a, a pasta rádio. Você vai clicar em cima. Tá vendo aqui, ó? Como que deu bloqueio aquela de Milionários Zé Rico? Já a internet já não deu. Como você não sabe aquela que vai dar bloqueio e aquela que não vai dar, então você já renomeia todas para que não dê bloqueio, né? Aqui já deu bloqueio. Essa aqui o DJ já não aceitou, não vai tocar e vai impedir da sua rádio ir para frente. Então vamos voltar lá para poder tirar aquela música, que só foi para mostrar, né? É, só foi para mostrar que ia dar bloqueio. Que eu já sabia que já ia, ia acontecer isso. Vamos lá. Vamos voltar novamente aqui. Aqui, nós estamos aqui dentro do próprio DJ. Dentro da própria pastinha. Aqui eu vou clicar aqui, ó. Nessa do milionário, que eu quero tirar ela fora. Deletar. Atualizar. E vamos é, colocar mais aí, umas, pelo menos umas três ou quatro músicas para poder mostrar pro pessoal a procedência lá, né? Vou colocar umas três, quatro músicas aqui. Isso, eu coloquei aqui algumas do só vou colocar mais algumas aqui, né? Porque esse rapaz aqui não tem bloqueio. Por enquanto, né? Todo mundo tá, tá registrando suas músicas, tá dando bloqueio é, no, no YouTube, né? Vai ser normal, né? Cada um precisa ganhar, né? É, é, é direito deles. Isso é direito deles. Muito bem. Colocamos algumas músicas aqui agora. Atualizar todas elas, né? Ó. Atualizar. Aí você vem aqui, sai. É, clica aqui, ó. Pronto. Agora você vai lá. Vamos ver como é que se agiu essas aqui, né? Provavelmente né, não se deu bloqueio, né? Olha lá. Você vem aqui, gerenciar Clica no rádios de novo Tá, essa aqui Coração, essa aqui ainda deu bloqueio Ainda tá vendo gente, ó Eu, eu peguei sem é, Sem renomear Deu bloqueio, deixa eu ver aqui Coração, malão tal, tal, tal Vamos voltar lá novamente para tirar aquela, né? E tem que fazer uma coisa certinha Que o pessoal daqui a pouco vai pegar esse DJ Assim que eu acabar a aula Que eles vão prosseguir aí Que tá, está com urgência de, a, de abrir essa emissora, né? Lá no Rio Grande do Sul Deixa eu ver aqui é, Clicar na pastinha áudio, é, Rádio, né? Coração, essa aqui, ó eu não reparei, mas essa aqui você já pode ver, ó, olha a situação dela de renomeamento. Então, esse tipo de coisa já dá bloqueio. Então, vamos deletar ela e atualizar. Vamos voltar lá novamente. Gerenciar playlist. E agora sim, né? Gerenciar. Agora você clica em cima de rádios. Está vendo aqui? Ó? Tá tudo certinho aqui. Vamos supor que você tenha colocado aqui 50, 100, 200 músicas. Eu vou colocar só essas aqui, porque é uma videoaula. É, senão vai demorar demais. Adicionar. Pronto. Adicionei. Agora, se você vem aqui salvar. Prontinho, né? Aqui já está... Já está pronto para a gente ligar o DJ pela primeira vez. É isso, vai ligar o sistema de transmissão. Agora você vem aqui do lado esquerdo, ó, clica nesse playzinho aqui. Aqui, gente, ó. Aqui, presta atenção aqui, senão a tua rádio vai virar um lixo. É, aqui está em 128kbpf. Agora você vai perguntar, professor, mas 128kbpf é qualidade de CD. Vai ficar ótimo. Engano seu. Por quê? Porque nós temos duas opções aqui, MP3 que se usava até há pouco tempo, e a CC Plus. A CC Plus, para quem não sabe, é transmissão em alta definição, né? é um sistema em HD. Então, nós trabalhamos apenas com a CC Plus. Nós não trabalhamos mais com a, é, o MP3, no caso, que é uma coisa que já está ficando ultrapassada. Então, é, o que, que acontece? 128 em MP3 seria uma qualidade de CD. Mas, como é em, em ACC Plus, em alta definição? Em alta definição, 32 KBPF é a mesma qualidade de 128 em MP3. Só que tem uma diferença. É super leve, é, dá uma qualidade de 128 e 32 KBPF simplesmente vai pegar em qualquer celular, em qualquer tipo de internet do país. Então, nunca programe para funcionar em 128. Você apenas faça em 32 KBPF ou 44, um desses dois, é, 44 já força um pouquinho, que não é qualquer celular que vai sintonizar a tua rádio, esta parte é muito importante, porque se você colocar em 128 e não prestar atenção, é, a maioria das pessoas vão reclamar que o sistema está travando, aí não é, não é culpa da empresa, aí é culpa mesmo de você que configurou errado, tá bom? Vamos ligar o DJ. Nós somos representantes da empresa Seja Rust né? Você está vendo aí a configuração do painel Seja Host? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão tá as gravações, né? É Para a gente não perder. Vamos colocar esse gravador de, de lado aqui. Muito bem. Estamos caminhando, né? Estamos caminhando. É, em 15 minutinhos nós já demos uma... Uma boa explicação, mas tem mais coisa, tem mais coisa que deve, precisa ser explicado aqui, né? Muito bem, colocamos aí o DJ no ar. É, já está no ar, no caso. É, agora vamos pra, para o próximo passo. Nossa, deu uma raspada feia aqui, hein? É, aqui o painel e, está é, praticamente sem configurar, né? Sem nada de, de configuração. Então vamos... Vamos para configura é, configurações. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Informações da rádio. Olha, aqui no caso, você apaga. No caso aqui, a, a rádio deles é rádio. Bálsamo de... Depois o pessoal verifica se está certo esse nome, né? Eu tô, eu tô fazendo rápido demais, às vezes fica alguma coisa falinha, mas no caso dos amigos aí que estão assistindo a aula, você coloca o nome da sua rádio. É, estou fazendo aqui colocando o nome da rádio que esse painel é que essa esse painel pertence. Aqui eu não vou mexer agora porque eu não tenho o site do pessoal lá. Mas aqui você coloca o site da sua rádio, é www. no caso da minha, seria rádio Saudado do sertãonet Você coloca aquele que é da sua rádio, tem de preencher, tem de preencher para sair no play. Aqui você coloca aqui, no caso da rock e tal, a minha é sertaneja, a deles é gospel. A descrição, por exemplo, aqui eu vou colocar mais ouvida. Depois o pessoal que está assistindo aí, né? o pessoal da Bálsamo de Gilead, depois vocês trocam se quiser, mas alteram novamente, né? Alteram a configuração, não deixa de alterar. Aqui vamos ver, sempre clicando sim. Aqui no player sim e sim. Fuso horário São Paulo, horário de Brasília. Se o teu estado, por exemplo, é for outro tipo de horário, que tem lugar que é uma hora a menos, ou uma hora a mais, eu não sei. Aí você coloca aí o fuso horário da, do, da, da, de onde você estiver, né? do teu estado. Aqui está certo, não preciso mexer em nada. Alterar configurações. Pronto. Configurações alteradas com sucesso, você deve reiniciar o stream. Está vendo aí? Ó? Toda vez que você fizer isso, então você vai fazer isso aqui. Você vai desligar. Muito bem, desligado. Agora você vai reiniciar para pegar as configurações novas, entendeu? Olha lá. Tá, o painel está. Hoje está um pouquinho lento, mas acho que é a minha internet aqui, né? Com a, essa pandemia, estamos tendo muito problema de internet é, não funcionar. Vamos lá. Agora ligar o painel novamente, né? Tá. Ligando o painel. Tá, aí pegou. Aí pegou já a configuração normal. Agora vamos voltar aqui com informações. Agora eu vou mostrar para vocês é o seguinte. É, aqui, os players. Aqui é o lugar que você vai achar os players, tá? É, vamos abrir aqui. Escolher nós temos vários players aqui aqui por exemplo um playzinho que eu nunca usei não, não aconselho você pegar não é, depende muito do do, do do seu gosto da sua rádio né playzinho muito simples não aconselho ninguém não aqui são vários players aqui são vários players espera aí a ah, isso agora eu cliquei no lugar errado aqui são vários players também já usei alguns não tem aquela eficiência que o, o, o que a gente usa, mas tudo bem. Se você escolher, simplesmente você copia esse código aqui que fica aqui embaixo. Tá vendo aqui ó? Pra você, é, se você preencher lá o nome da sua rádio, vai sair aqui no player. Tá? É, é só você copiar aqui esse código e colocar no seu site. Mas vamos lá para mostrar os outros: o topo de barra. Esse aqui é o mais ideal, eu, eu costumo usar muito é, quando eu, eu, eu faço uma rádio. Aqui você é, troca até as cores, é muito legal. Eu, eu gosto desse play, isso aí depende muito do gosto, né? não sei se você vai gostar também, mas inclusive sai o nome da música que está tocando lá. Ó. Tá, vamos lá mostrar outros aqui. É, aqui, Windows Linux, eu também não... Praticamente não acha utilidade para usar esses ícones Isso aqui era antigamente, né? Quando você estacionava esses ícones na tua página Mas aí, aí tanto é. é Vai muito do teu gosto, né? Vai muito do teu gosto Que o pessoal geralmente não gosta de usar celular Para estacionar, para clicar mais em cima desses ícones Olha aqui, ó esse, esse, principalmente esse aqui, ó Tá vendo? Esse ícone Se você colocar na tua página lá do, do site O pessoal que usa o sistema iOS eles clicam aqui, né? Clicam aqui para ouvir, né? É, mas eu, eu, eu, não, eu não creio muito mais em, em, em sites, né? O pessoal, a maioria das vezes, entra nos aplicativos, que tem os aplicativos hoje, né? É, deixa eu ver aqui, vou voltar lá. Tem mais é, aqui, Facebook. Me parece que esse, esse sistema está desativado, que o Facebook, ele cancelou. É, o Facebook, ele quer só para ele. O sistema de Twitter. Um playzinho de Twitter. Olha só. Então, é... Mas é, é, é meio complicado. Porque o Twitter e o Facebook, eles, geralmente, eles querem que a, as empresas as empresa que fornecem os streams, paga, né? E ninguém vai pagar eles para poder colocar isso. Aqui, o sistema POP. Não aconselho você a usar que é meio enrosquento, não é grande coisa, e aqui os outros também, depende muito das suas ideias, é, mas não é todo, toda a plataforma que aceita esses players, e sempre tem que ficar escolhendo, o, o ideal para todas as plataformas aceitam é esse aqui, e aqueles outros pequenininhos que eu, que eu mostrei primeiro, né? tá, vamos lá, vamos voltar no sistema aqui, Tá, os players a gente já mostrou. Aqui é um painel que quando você estiver no ar, ele vai mostrar as pessoas que estão conectadas. É, no momento não há é ouvinte, é claro, estou configurando ainda. É, mas eles mostram as estatísticas de, de quantas pessoas conectado. conectadas. Aqui, aqui é, é o painelzinho para fazer o, o aplicativo lá para o Play Store. Isso aqui geralmente é com o administrador é, do seu stream, né? no caso eu, que é cobrada uma taxa adicional, uma taxa única para poder é, fazer esse aplicativo. É, deixa eu ver aqui quem mais. Bom, isso aqui né? é, não, há, não há importância. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Gerenciar. Isso aqui é para você pular a música, música. Né? Às vezes você está você com o painel aberto. Não está muito contente do que a música está tocando. Você pode clicar aqui e vai pular mais rápido, né? É, aqui, às vezes você tem mais, um, mais do que uma playlist lá. Você vai clicar aqui. Aí ah, eu quero, eu quero é, trocar de playlist. Você vai clicar aqui e vai colocar na outra pasta lá. Você coloca na outra, outra playlist e clica OK. E simplesmente ele vai trocar, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Gerenciar DJ Deixa eu ver o que que é isso aqui Tá, isso aqui é o sistema é, de automatização, né É, que você vai trocar é, do DJ Para o ao vivo, automático Vamos preencher aqui pro pessoal, né Vamos ver, restrições Não há necessidade, aqui Cadastramento, não Isso aqui não há necessidade login Vamos colocar aqui Rádio nossa, amor. Só isso. Isso aqui é uma senha que eu estou fazendo para eles controlá lá. tá? E vamos colocar essa senha aqui que é tradicional da empresa, que não tem muita necessidade aqui. Inclusive posso mostrar sem problema na vídeo aula, que isso não vai dar nada. Isso aqui é só para entrar automática. Vamos lá. Isso, agora sim. Já ficou cadastrada a senha para eles de conexão. Vamos ver, após o cadastramento, você de, deverá desligar e ligar novamente o DJ para aplicar novamente, né? Vamos lá, vamos reiniciar. Vamos reiniciar aqui, né? Atenção pessoal da Rádio Balsamo de Gilead né? Essa senha não tem problema de ser mostrada é, Porque a pessoa precisa ter um string igual o seu Para poder fazer alguma maldade Ninguém é idiota o suficiente né? para poder comprar um string só para fazer isso né? Então não há necessidade de ficar é, preocupado com isso Vamos ligar novamente aqui, porque eu reiniciamos né? Esse pequeno barulhinho aqui, é que estão mexendo aqui um negócio aqui perto, não tem como evitar, vamos lá, vamos em informações novamente, então a parte do DJ eu já, já, já ensinei, hora certa daqui a pouco, vinhetas daqui a pouco, agendamento de playlist, não há necessidade, porque nós já temos outra aula que ensina, vamos dar uma olhadinha nesse aqui, configurações, isso aqui também não há necessidade, viu? Programação ao vivo, tal, tal, não. Não há necessidade de você ativar nada aqui. Isso aqui é em outros casos. É, deixa eu me ver aqui. O que mais aqui? Tá. É, configurações. Agendamento de playlist. Agendamento de playlist. Gente, isso aqui. Isso aqui é, é meio complicado. É. Vixe, que barulhinho legal, hein? Meu Deus do céu! Isso aqui vai ficar uma beleza no meio da aula. A gente fazendo duas duas ou três coisas tudo ao mesmo tempo. Acontece isso, né? Vamos lá. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aguardando esse barulhinho. Vamos fechar um pouquinho o microfone? Será que funciona? É. Não, não, não, não, não, não. Isso. É, vamos aguardar que já, já acaba isso, né? É um pequeno barulho aí que tá entrando de outra área. Vamos aguardar um pouquinho. É... Que maravilha, hein? <risos> ai, ai, ai. Gente, vamos, é, vamos dar um recado aqui enquanto isso, né? É, eu estou na Rádio Saudade do Sertão. É, de terça a sexta-feira, das 7 às 8 e 50 da manhã, né? De 7 às 8h50 da manhã, você acha o seu amigo Boina, é, no se Aguarda um pouquinho, você que está assistindo a aula aí, aguarda um pouquinho ou, ou passa um tiquinho para frente, né? É, até é, acabar esse barulho aí. Eu não vou desligar o sistema de gravação, não, que isso dá muito trabalho ficar gravando. E o nosso tempo é, é curto, né? É muito bem. Vamos aguardando, né? Rádio Saudado do Sertão, tá bom, gente? sertão.net Não se esqueça, eu tô ao vivo lá de terça a sexta-feira Terça a sexta-feira é das 7 às 8h50 da manhã Hoje amarrei o burro no lugar errado, hein? Rapaz, do céu, logo no meio da aula pegar um barulho terrível desse aí, né? Já, já, já, acaba, gente Isso aí é, é coisa mínima É, muito bem painel seja hosting Muito simples de configurar E também É Barato também, né? É barato também, simples e bom Como diz o outro, né? Simples e bom Maravilha, é Vamos que vamos, é, vamos que vamos Vamos trabalhando aí, né? É, vamos trabalhando aí pelo Brasil Afora Vendendo aí é, essas maravilhas que serve para você falar com o mundo todo, né? Através de uma rádio online, hoje você fala com o planeta todo e sem é, problema algum, né? É, pagando um preço ótimo, um preço de mercado especial e você fala aí com o planeta todinho, tá bom? Muito bem, um abração pessoal da, da Rádio é, Bálsamo de Gilead, né? Que esse painel vai pra eles daqui a pouco né, estou acabando de configurar é pra ir pra eles né os amigos da, da, da Balsam de Gilead, os, no, os mais novos clientes da Seja Host né é da empresa Seja Host na qual eu represento aqui na região de Ribeirão Preto se você por, por ventura está aí nos assistindo aí pela primeira vez é vai se inscrevendo no nosso canal é, fica atento, né? Que sempre nós temos vídeo-aulas aí Ensinando como você programar os nossos painéis Como você é, é, prestar manutenção aos nossos painéis, tá bom? Vamos lá, vamos aguardando aí esse, esse barulho terrível sair Enquanto isso, falando um pouquinho para você, né? É, nós colocamos aí as músicas no painel Já falamos aí da, do painel que mostra os ouvintes, já falamos dos, dos players, aqui é com a, a pessoa que administra o seu stream, no caso eu, é, pra você imprimir o, o aplicativo da sua rádio, colocar no Play Store é cobrada uma taxa única mas fora a parte, né é uma taxa de 30 reais que nós cobramos, fora a parte é, para é, adicionar o seu aplicativo lá no Play Store muito bem, né? É, esperamos aí que esse barulhinho saia logo. Está irritando até eu aqui, rapaz do céu. Meu Deus do céu. É, a Rede Saudade do Sertão está no ar 24 horas por dia. Não se esqueça, estou na Rede Saudade do Sertão de terça a sexta-feira ao vivo. Das 7 da manhã às 8h50. Das 7 às 8h50 nós estamos ao vivo pela rede Saudade do Sertão. Vai lá no Play Store do seu celular e procura lá o nosso aplicativo. Você digita lá Rádio Saudade do Sertão, Rádio Saudade do Sertão. Você vai baixar e instalar o nosso aplicativo da nossa rede e vai ouvir a nossa programação. Muito bem. Vamos prosseguindo, né? Vamos prosseguindo, dando um tempinho aí que já está quase acabando esse esse barulho. Estamos tendo um probleminha aqui pertinho, né? É de manutenção. Já já acaba e prosseguimos aí a nossa aula, né? É parte aí do nosso painel. Já explicamos como faz. É aqui você já explicamos que isso aqui é uma configuração que vai no Inamps, né? É o Inamps que vai transmitir ao vivo a sua rádio. Já tem outra vídeo aula para acompanhar essa, né? Para ensinar você a configurar o Inamps de transmissão. Pronto, está acabando, gente. Está acabando, graças a Deus. O barulho já está cessando, né? É, já está baixando o sistema. É, já, já nós terminamos aqui. Muito bem. É, gerenciador, você vai ser com a aula do Inamps. As vinhetas, vamos explicar daqui a pouquinho. Aqui, baixar deste sistema aqui. Isso aqui, você tem que pegar o endereço desse site lá e clica, é, você clica aqui, vai colocar o endereço de onde você vai baixar essas músicas aqui. Eu não acho muito legal não, mas se você quiser fazer, isso depende de você, né? É, eu não uso aqui no meu, no meu esquema não. Aqui é mais confiável, mas, veja bem, aqui você pode baixar direto música do YouTube. Eu não aconselho você fazer isso. Músicas são postadas no YouTube irresponsavelmente as pessoas é, colocam músicas lá é, com baixa demais o áudio, mas se você quiser fazer isso você vem aqui ó, é, clica na pastinha, aqui vo, você vai lá no canal do YouTube, escolhe a música e depois você pega aquele código que você compartilha o YouTube lá, na, lá no play aliás lá no, no Facebook e cola aqui dentro. É, e cola aqui dentro E clica download Mas não aconselho você fazer isso É rápido Mas não aconselho você fazer Que vai vir com péssima qualidade Vai vir com renomeamento é, é, é, é, Vai vir com nome Que vai dar bloqueio Você vai precisar renomear Vai ser problema sério Então não aconselho você fazer isso não que Isso aí vai só dar dor de cabeça Para você O é, que mais aqui é, é, baixar MP3 Isso aqui é meio complicado Também nunca funciona muito bem Limpar cachê de play, De vez em quando é bom você clicar aqui Para limpar os cachês dos players é o, é, Quando está dando problema no seu DJ Antes de comunicar a central Geralmente você vem aqui e faz isso ó, dia Diagnóstico do DJ você, Quando estiver tá, dando problema de transmissão Estiver dando alguns... Algum, algum tipo de coisa. Alguma travadinha. Alguma coisa. Você vem aqui. Diagnóstico do DJ. tá vendo aqui. Clicou aqui. No caso aqui não tem nada. que o DJ está limpinho. Mas não foram é, é, diagnosticados. Erros e tal, tal. É, mas o que escrever aqui de erro. Aí você liga para a central. Para poder dar esses dados para eles. Para eles resolverem. Enquoder MP3 ou ACC Plus, aqui de vez em quando você clica também para poder tirar todo o sistema de erro, algum tipo de errinho que estiver dando, muito bem, aqui não há necessidade, as demais aqui, e numa próxima videoaula vamos é, dar uma explicação como é que funciona esses programetes aqui, esses programetes aqui ainda estão em testes, não é muito funcionável. E agendar playlist. Agendar playlist, vou fazer uma outra vídeo aula para isso. Agora vamos explicar como você configura a hora certa. Vai ser a última explicação que eu vou fazer nesta vídeo aula. Não, não, errei aqui, gente. Ó. Isso você não leva em conta. Vamos lá. Vamos voltar aqui no gerenciar playlist. Aqui sim. Vamos configurar as horas certas e também as vinhetas. Vamos lá, gerenciar. Aqui, é, mesmo que não tenha configurado nada, você vem aqui, remover. Que é para li limpar um sistema aqui, que senão dá conflito, mesmo não tendo configurado nada. Remover hora certa. Pronto. Está vendo aqui? Agora sim, você vai vir aqui, configurar hora certa. Masculina, vamos colocar. Colocar. Executar a cada. Eu vou colocar aqui sete músicas. Mas isso vai de você. Configurar. E no caso das vinhetas, não tem vinheta nenhuma lá. Mas você vem aqui configurar vinhetas. Vamos ver se. Selecionar pasta de vinhetas. Olha lá. A vinheta, se tivesse, você vem aqui nela, coloca a pasta e, dependendo das vinhetas, digamos, você tenha três vinhetas lá. Eu quero que toque uma vinheta a cada dez músicas, no caso. Ou cada cinco, ou do, jeito você, do jeito que você escolher. Agora aqui, clicar, configurar. Pronto. Vamos só dar uma conferida aqui como saiu a gerenciar. aqui você vamos ver aqui vamos ver, vamos ver, vamos ver tá, beleza é, faz esses procedimentos aí, reinicia que vai dar tudo certo com certeza. Qualquer dúvida você entra em contato com a gente que a gente auxilia você, né? Tá certo? Você rein... Vamos reiniciar aqui de novo. E com certeza aí na, na numa próxima é, videoaula segmental estarei aí é, acabando aí de explicar como configura esse painel, né? É, mas grande parte dele a gente já deu aquela orientação especial. Vamos lá, ligar. Muito bem, né? Muito bem. É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui, né? É, é, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.